Se é for, eu vou fazer o contrário. Do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir.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 Porque você vai voltar pra casa, e aquilo pisa nunca mais. Isso ah, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa é e é seu tapete. Entende que agora na escola? Agora vai me explicar. Pra tá rimando, cheio de like na sua rima. Nós tava pra fazer o pau que você pisar. She <laughs> won't será o vive morto. Só que a diferença vai ficar, meu mano. Aqui eu tenho papo todo. É que é vive morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? É, é, é, tá bom, só que faltou tá tá tá tá tá disciplina. Tá disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo morto e morto no rima. Essa que é a fita que eu venho te falar. Essas ideias não tem hipocrisia. Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia. do Detroit, no seu próprio pit hoje você se pode. Você ah, sabe você vai tomar ha. e pra casa você vai voltar. Ah, ah, yeah. uh -huh. rimas em <tos> três, três, dois, Você falar até ha eu mando bem jogando em Street Fighter você morreu, ra ah, do quem. Ah, é... yeah.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 no que vem eu vou compartilhar o dia que foi esse dia agora cê errou e a lembrança que eu ensinei o Johnny a fazer flow oh! o dia que foi esse dia do dia do otário acertou miserável Radu quem mais Radu quem você não sabe Radu quem dois que vem você virou uh -huh. Ken da Barbie uh -huh. oh! Pronto.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 de conceito, aí você vai entender a rima é rara sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara nos pés eu tomei nove cotovelada levanto dez é de tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort, não existe combate vencido em um golpe Aham, só em um golpe só, ah. eu já entendi, mas foi caô a corda vocais falhou, ou a canela que quebrou oh. Ele... ah ka ka ka Go! ka ka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 Chuva cai na terra, cê sabe como é que é assim. Eu vi no estilo Kamikaze, por isso que eu perdi e resido na favela. Abriu guarda-chuva e seu enterro virou Mandela. Ai, Tem mais dois nessa sequência. É que eu tô mais preocupado com essa subserviência. Que ele traz de rima fraca, é babaca. se eu tô vendo, quero ver. Ha. falou Mandela é ouvido a favela por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que Faça quebrada vira Joanesburgo. <risos> Ao seu fim, e se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Mano é 4, você puxou 4, eu respondo 4, mas eu penso por 8, mano é fato, acho que seu raciocínio tá foito, de que a chuva por aí são as lágrimas de Deus, mas não tem problema porque a tempestade apareceu. A tempestade apareceu, então eu vou surfar que você até disse Da cultura do Mandela Você paga de inteligente Mas é um burro e eu vi Porque Mandela nasceu Na África e não é um país É, mas a África é um continente E a do Sul é um país Então estude mais sobre geografia Que difare, é de a referência que você não disse mas sobre a África Bota em prática, contra mim você treme Eu amo Cabo Verde Mas odeio os cabos dos PM o Cabo Verde é bom a África é uma que tem o dom ensinar sobre geografia Pra o G Meu nome é nome Mandela Cê não sabe porque eu vim